Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Ele, ele fica meio. ele fica. Porra, refém, eu acho. Ah, ele tá. Ele, desculpa, eu não conheço o Paulo Guedes eu também. Não, mas, mas, mas, mas eu acho que ele tá curtindo a posição. Bolsonarizou. É, tá curtindo o a posição de o é. É. Bolsonarizou? Bolsonarizou, é, é triste. Eu conheço o Paulo Guedes, fui amigo dele, acho que hoje ele não tá muito feliz comigo, que eu faço críticas a ele. Mas ele não é do mal mas é, ele chama de calça justa perdeu é marrom, perdeu né? a mão a mão não acho que não mas é, perdeu a mão virou <risos> virou um sabe um um, um bolsonaro dois é, da é, economia é, o cara o, preparado fez chicago estudou se preparou problema? ele tem uma reputação pois é, tá, tá jogando no lixo a reputação tá há um pouco há um pouco porque era uma esperança para mim Falei, cara paulo guedes claro. ele é um cara liberal ele fala não ah. eu vou privatizar 3 bilhões. 3 trilhões... 2 trilhões de prédios públicos e não sei o que. Eu falei, caralho. Imagina esse cara e lá. E o que ele fez? Porra nenhuma. Nada. Nada. <risos>